Rapaziada, é o seguinte, ó, já estamos aqui no aeroporto, olha que doideira. Aê, eee. Lucas, mano, Lucas, Clash, Clash Dicas, Dicas, mano. Famoso Clash Dicas, Clash Royale Dicas, Brawl Stars Dicas, tudo que é de dica do dispersão. <risos> <Cel> <risos> é isso, vamos para Alemanha, o negócio vai ser louco lá, nós vamos zoar demais, mano. Acompanhe, mano, vai ser louco. <risos> Estamos no, no Vip, no Laude da, da Latam. Rolou até uma aguinha aqui ó, pra pegar na hora da saída também. Tem muita coisa pra fazer aqui. Dá pra comer, tem um bar, pra descansar de boa. E é grande, hein? Meu Deus do céu. Vou mostrar pra vocês o tamanho disso aqui. Dá uma liga. Tudo isso aqui. Mas vamos pra parte que interessa, né? Parte boa. Uau. Meu Deus do céu. Café, pão de queijo, bebidas. A vontade, comidas. Saladas. E... Sobremesas. E ribeirante. Cerveja. Tudo, tem tudo, mano. E se não me engano, aqui tem uma área pra jogar videogame, mano. Ah, tem champanhe também, champanhezona. Ah, moleque, aqui é bem tratado o negócio. E aqui tem uma outra parte. A parte pra jogar pra assistir futebolzão. Trabalhar ali. Dá pra ler umas revistas também. E aqui tem uns Xbox. É moleque <risos> VIP da Latama. O lounge da Latam tem uns Xbox aqui, uns lugares para sentar. Bacana, hein? Isso é louco. Agora vamos aproveitar, né? Da hora. Partiu. <risos> É isso, rapaziada. Estamos em Frankfurt. Isso mesmo. Vamos pro campeonato mundial de Clash of Clans, mano. Eu tô com o Lucas, ele tá ali atrás, ó, fazendo check-in. Nós vamos pra lá pra acompanhar essa loucura. Olha que doideira, mano. Um painelzão gigante aqui de Frankfurt. Estamos aqui em Frankfurt. O negócio tá. O dia tá mais ou menos, hein? Tá meio friozinho, meio de boa. Mas é o seguinte, a gente vai partir pra Hamburgo, onde vai acontecer. Aí esse é o ano onde teremos Clash of Clans e NTZ. Então aguardem com a gente, acompanhem aqui nesse vídeo, porque muito. Muita coisa vai acontecer, será que a NTZ vai ser campeã? Vamos aguardar, um milhão de dólares é o prêmio, então bora lá, partiu, Vamos! <risos> Aí, mano, finalmente chegamos em Hamburgo, olha que doideira, eu Lucas ali, já pegamos as malas é isso, já pegamos as malas, agora vamos achar os... o cara que veio buscar a gente, né, mano? Será que veio? Meu Deus. Acho que tá frio lá fora. Oi? É, tomar que esteja por aí, né, mano? Senão vai dar ruim. Saí pedindo carona aqui e mindingagem. Vamos fazer mindingagem aqui na Alemanha. Eu queria subir na esteira, o, o Lucas não deixou. Vai ser eu ia aqui. aqui. Eu ia dançar na esteira, mano. Não deu. Na próxima eu tento. É isso aí, vamos lá, vamos pra... É isso, meu Deus, vamos lá. Arsch. <música> Dá o quê? Chaves e Acapulco <risos> Chaves e capuco. Chegamos Vamos pra recepção né Depois a gente vê o que tem mais aqui Hello! Você Fine. você? Yeah. Tem o leão da cúpula aqui ó Com o mestre Bruno uh -huh. Aí. Chegou pra reguixo cara <risos> Cancela o vídeo, né? Atrás, Atrás, atrás, olha que beleza, chegamos aqui, já estamos, já tô no hotel, já tô instalado e agora estou tô comendo. Graças a Deus. Ó, ó, ó. ó. Cadê, cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê? Aí, ó. É, mano, steak, umas fitas da hora também. E a galera tá aqui, ó. O Fernandão tá por ali, tem o Lucas ali. O Caizão, e aí, Caio? Fernando, como é que tá? Lucas. É isso, tá da hora aqui rapaziada primeiro, primeiro momento, nem tomei banho ainda, o negócio tá louco, irmão É nóis Fala, manos, <risos> é o seguinte, é, tá nós estamos dando rolê, né? Acabamos de comer, tem que fazer digestão, né? tal. A gente resolveu dar um rolê nas ruas de Hamburgo, mano, meu ah, Deus calma. do céu Tá Eu vim vinho ali, ó e, e o Lucas também tá por aqui Mano, essas ruas são meio doidas, dá uma olhada como tá aqui o negócio, que doideira nem, nem foca ah, direito não. porque, mano, tá muito escuro, mano, dá uma olhada, dá uma olhada Você é louco, umas quebradas doidas, nós né? estamos visitando aqui, ó não frio, não. Tá de boa, não tá frio não você é de Goiânia, né? Mas aqui tem umas quebradas loucas também, mano. Aí, ó. Nós estamos numa rua doideira. É mais quente, né? Doideira, doideira. Ó. É isso, daqui a pouco a gente volta. Aí, agora a gente entrou num lugar melhor aqui, hein? Já tá mais movimentadão, mais da hora. Tem uns hotel aqui ó, por aqui. O movimento já é um pouquinho maior, né? Também eu nem sei que horas são. Aqui já é meia-noite, acho que não sei, é não. É 11 horas, acho. Meia-noite, meia Meia-noite? Meia-noite, né? Em Hamburgo. Tem uns hotéis doidos. Tem umas coisas meio indiana, árabe aqui, uns restaurante louco. E ali parece ser uma rua que não pode andar carro, tá ligado? Não sei não. Acho que parece uma rua. Fechada pra só o PDS dar rolê, não sei. Tamo dando rolê aqui. Tamo no rolê, tamo no rolê. É isso, mano. Primeiro dia de evento, acordei, já tomei um banhozão. Vou tomar um café agora e depois partir pro evento. Então chegou a hora, molecada. O negócio vai ficar doido, mano. É isso mesmo. Tô indo lá pro evento e agora vocês vão comigo. Então, partiu. Falou, Legão. É nóis, moleque. Tamo junto. E o dia tá amanhecendo aqui, mano. Você é louco. O negócio tá, tá bem escuro ainda, tá meio que chovendo Primeiro busão já vai A galera tá aqui esperando, ó os BR Os BR doido, Você é louco Ó o vinho aí, caralho, só, cara vinhão Primeira vez que o vinho aparece no meu canal, eu acho, não sei Não, não, não, não deve ter não Esse aqui é um moleque barbudo E ali é o cara é nós é isso, mano, estamos aqui, daqui a pouco a gente vai pro evento, vai ser doideira É, eu te... ó, pedi pro cara lá um boné do Clash of Clans, só tem no Brawl Stars Tá Clash Então é isso, mano, daqui a pouco a gente se vê, falou, tamo junto. É, rapaziada, tá rolando aí já, ó, Fernandão em Land, Narrando aí pra língua portuguesa e... e aqui tá rolando o um ataque, ó. Nesse momento, o Caetano tá atacando o Itzel. Tá com um drag elétrico, malandro. Drag elétrico indo pra cima com um drag elétrico. Vamos, Caetano! Vamos, Munique! Os tá aqui, ó, na expectativa. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar certo, meu irmão. Vai dar certo. Meu Deus do céu, tá difícil, mas tem que dar certo, mano. Tem que dar certo. E aqui é um loud, mano. Loudzão gigante de Clash of Clans. Depois eu trago mais coisa pra vocês, é isso. Ó, é o seguinte, rapaziada. Opa! opa. Olha o seguinte, rapaziada, eu tô aqui no lounge do pessoal do Clash of Clans, ali tá rolando algumas narrações, aqui é a mesa dos brasileiros. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho do que tá rolando aqui, ó. Tem todo mundo, todo mundo jogando, acompanhando a live também do, do evento. Lounge muito legal. Aqui tem também, ó, umas meias pra pegar, uns moletons, uns umas miniaturas do Be Dragão também, moletom ali também, aqui ó. Esse moletom que eu tô usando, moletom do Clash of Clans muito top Aí tem umas imagens aqui, tem muita coisa legal mano miniaturas pra caramba a galera toda tá por aqui também tem até um púlpito ali do, do Clash of Clans ali ó lounge lotado só de criadores de conteúdo Clash of Clans e de Supercell, o negócio é doido, tá muito legal, cara Vou trazer mais imagens agora lá de dentro da arena, mano Então se liga só, vamos pra arena É isso, vamos entrar agora na arena, mano Nossa, olha o tamanho desse telão, mano Meu Deus do céu, olha o telão, que tamanho Caraca, moleque Meu amigo, aqui é a galera da produção tal trabalhando E olha que arena é essa, meu amigo Meu Deus do céu, mano Caraca, que zica, mano meu Deus do céu, vou dar uma olhada lá. Vamos dar uma olhada lá dentro, lá de perto. Lá de... Vamos lá pertinho. Ah, moleque, mentira que o troféu. Olha o troféu. Do Clash of Clans, mano Dá uma olhada nesse troféu Ah não, mano Tem as flechas da arqueira, mano Olha isso Olha esse troféu, meu irmão Tá de zoeira Clash of Clans Bonito pra caramba, hein, mano Bonito pra caramba, mano Vamos lá perto do... Perto do palco Pra ver como tá lá Porque tá lindo demais E agora tá jogando o time do Nova, né O time do Nova tá jogando Contra o Vatang Ó os caras lá em cima O que tá atacando é o cara que tá aceso ali em cima Tá defendendo, na verdade Tá atacando ali, ó PS agora Meu Deus. Aqui a galera que colou por aqui. Que é os caras que pagaram pra ver mais de perto. Ali, o time do Nova. O time do Vatan que tá por ali. Muito bonito, cara. Tá lindo. Tela linda, linda ainda. Não tem o que falar. Ainda tem aquela aranha, tipo, drone aranha, tá ligado? Muito foda. Olha o tamanho disso aqui, cara. Tá lindo, tá lindo. Tá lindo. Não tem o que falar, rapaziada. E moleques, é isso. Aí, só. Já estamos aqui. Depois de todos os jogos acontecerem Nesse primeiro dia a gente já tá aqui ó Se alimentando, a rapaziada tá comendo aqui A galera tá firmeza, ó Aí sim, só no rango <risos> Só no rango maroto ali, ó Flashlight tá se divertindo ali, ó. Aí sim, tá bom hein, mano? Tá ótimo. <risos> tá ótimo, mano, é isso, cara. Aí os moleques estão aqui também, ó. E o tá aí, ó, na fita. Aquele mano ali é. é ó. Você é louco, irmão. É de São Mateus ali. <risos> é, moleque. O Fernando tá por aqui também. Ali, ó. O Quintas. Bom apetite estamos juntos. e tamo junto. E é isso, mano. A rapaziada tá comendo aqui. Daqui a pouco a gente não vai fazer nada, porque a gente tá de buenas. Mas é isso, ó. Tem, tem vários brindes ali, ó. Quem quer brinde, mano? Quem quer bebê dragão, mano? Ah, moleque, você é louco. Tô levando vários pra sortear, hein? É isso. Fala, mano, é o seguinte. Estamos é num mercado aqui na Alemanha. Nossa, olha isso aqui que eu achei aqui, mano. <risos>